E aí pessoal, beleza? Aqui o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal, Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Era hoje eu venho para fazer um vídeo para vocês, testando o fantasma de vidro, uma arma de 370 de dano, uma arma aí nova que eu nunca vi, né? Aqui no DDTank, pelo menos eu, né, galera? Tô falando de mim, não tô de outras pessoas aí. Por mim eu nunca vi essa arma, então eu decidi gravar testando a arma, não que ver os efeitos dela. E como forma de retribuição, faz o que? Se você for novo aqui no canal... Se se você já é que inscrito no canal, deixa o like, comenta aí o que você achou dessa arma, comenta se você está jogando esse DD 8.7, Fukupum. E o link dele vai estar tá na descrição para você jogar. Arma muito top, mano. Meio rara de dropar. A distância é bem difícil de fazer. E vamos lá pro vídeo. Né, Vamos aqui para testar a arma, mano. Não se esquece aí, de ver, de comentar, mano, o que, que vocês acham dessa arma? Bota mais gold. Minha continha aqui eu mostrei no último vídeo da evolução extraordinária. Ela com 28k de atributo, né, mano? Agora tá já com 29 aqui, ó. Defesa e tudo mais. Desgraça Não é verdade, nada. Eu, assim, eu perdi. Acho que eu tenho que colocar aqui o batismo, mano. Tá sem batismo. Eu ver aqui. Eu morri ver entendi fazer novamente Morrendo aqui, não sei como, mas morri Vamos de novo Vamos ver se agora eu não morro né Como eu tava dizendo pra vocês galera Essa arminha aqui eu gostei dela É 370 de dano né mano um Foda mesmo Dá pra você fazer muita coisa com ela E tipo assim O detalhe dela é uma espada mano sempre assim tem nada, não sei Não sei, tipo isso, tá ligado? Um salve <risos> O nome do cara ela sai fora dele Doidão, viagem em mim não zé vou ver se eu já mato ele aqui antes daí é bom não só com o ângulo tudo mascaradão aqui ativa o pouco a gente até testupou mas vocês viram aí galera que tipo assim a arminha mano é o quê? é umas extreminhas quando você manda o negócio o puxa é mais espadinha vou mandar um seco aqui nele só pra você ver o que é? Ó, ah, um seco, galera. mandar aqui no 63, que já pega. Ah, bom, é tipo uma bolinha com a estrela, né, mano? Daí, vou mandar salve pra esse cara, não. Olha o nick desse miserável. Daí, não que ganhei nada aqui o YouTube mesmo, não, né, meu filho? Mas, o pô, é as espadinhas, galera. Tipo assim, as espadas com as luz mano. Muito top, eu curti muito, e o efeito é muito legal. Porque, tipo assim, a vez de que eu falo, faz espadinha. Eu nunca vi essa arma, entendeu? Então foi ah, eu Vou gravar um vídeo somente dessa arma. Se vocês quiserem um vídeo eu testando aonde que pega. Nossa, o que eu peguei? Já peguei na rainha. Vocês vão ver aí, galera. de dano que é isso aqui, mano. tributo quer dizer que essa roupinha tem. Vou pegar aqui, ver os equipamentos de pé que São bem a pão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa arma, roupinha que eu peguei, ó. 50 de dano, galera. De atributo, em tudo, mano. Muito. Ela é top, eu curti, mano. Pra vocês verem. 550 de dano em tudo. E beleza. Vou mandar um salve aqui pro Zek, DDT. Que aí pediu pra mim no último vídeo. Eu lembrei agora, foi mal, mano. Mas. Vou querer tirar uns PVP, galera. Essas distâncias aqui que eu... vocês dropam, galera. Vocês aqui, ó. Até o que ver. Até o aqui, ó. Até o mágico. Ela drop ela. É mais forte de todas, mano, Quer dizer. Mais forte de todas. Vem a pegada mesmo. Vamos tentar fazer essa instância. Não sei se eu vou passar, mano. Porque essa instância aqui é difícil. A gente passa pelo menos com dois, né, mano? o atributo que eu tenho aqui não dá pra passar assim tão fácil não. Mas a gente pode tentar. Ver se eu consigo aqui. Consegui GG, né? Acho que não vai conseguir não. Pra nem tentar. Tá? esses. Melhor deixar quieto. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo somente de distância, deixa 70 likes aqui nesse vídeo. Daí sim, eu vou gravar um vídeo só de distância, mostrando essas instâncias aí. Quando eu chamo uns um amigos meus aqui, a gente faz as instâncias, porque essa instância é bem difícil. Pelo nível de FC que eu tenho, atributo. Esse aqui é minha sociedade, né, mano? Um Rex DD Tank. Vou tentar tirar um PVP aqui. No um PVP não encontro muita gente aqui, não. não. Vejo mais jogando instância. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui. E é isso aí, né, galera? O efeito da arma. Tem muita gente aqui até jogando. E hoje é sábado também. A galera tá aproveitando pra jogar um pouquinho. Deixa isso aqui de defesa. Galera, como que upa isso aqui? Clico rápido, deixa eu ver. Clico rápido. Espera um pouco. Sem espírito de guardião o suficiente. Onde que dropa esses espíritos de guardião? vocês sabem? Comenta aí, mano. Que eu quero saber. Vou esperar alguém aqui e já volto. Também a minha galera pra ir pvp, falei que eu tô rec. Vamos ver se alguém vem pvp, né, mano. Difícil aqui encontrar. Vai lá, galera. Acho que não vai vir ninguém, mano. Vamos ver se vem alguém. Ó, encontrou um cidadão. Ou oh, um boot. Encontrou um tal de um nome que eu não posso falar. <risos> é só ver o nick aí, ó. E, infelizmente, meu filho. Tomou então, um... Chlorinha aqui pro nem pede sal que <laughs> nick que YouTube me... <laughs> Tem como, mano. Ah, um salve aí pro Fábio vamos junto Fábio valeu por acompanhar o canal E vamos morrer aqui em vídeo Não pegou. Só vem pra cima, Fabão. Vem pra cima, Sabãozão. Agora você vai ver quem, quem é o bonzão aqui, meu filho. Vou mostrar que vem a potência do tchê Uai, Vai papai, pai. Ganhou ainda deve, hein? Só vem. Hum. Nossa, vem esse... Você sabe começar mais arma é Se pegar, você tá com o bicho mesmo. Você é... é o cara do momento. Vai, vai, nossa, imagina, se pega tudo, eu tinha indo pra vala. Calma, a minha vez, tá bom? Não se apavore. Minha vez. Minha vez de fazer que ver. Veio... Fazer vácuo. Não sei como que os caras ativam o Polo. Ah, prendi. Tamo junto, mano. Um salve aí pro Fábio. Não é aparecer no vídeo. Tamo junto, mano. Se quiser salve, galera, é só pedir aí, mano. Que no final dos vídeos eu faço quer ver. Ou um bloco de notas e mando salve pra todo mundo. Vamos ver se a galera vai PVP pra gente poder fazer uns vídeos aqui da hora, né, mano? Vou chamar a galera aqui ó, pra PVP. Vai sair novamente? É. Vamos ver se a galera vai PVP, né, mano? mandado 39 ia fazer uma live galera mas eu decidi fazer vídeo porque live que afeta muito o canal para você ir nas visualizações e meu batismo acho que foi por lembrando bem né galera que o batismo funciona no acho que o meu batismo foi para a então. o batismo dura muito pouco aqui Mano, já ativou é o meu povo. Oh, merda acabei mandando errado nossa desgrama não consegui matar Fazer perfurante eu acho mas o cara tá chamando pra pvp bora outro pvp aqui galera não se esquece mano divulga o vídeo aí vamos ver se a gente consegue matar uma quantidade legal pra esse vídeo de hoje né de likes eu falo Deixa eu ver se bate. Não. Tem de renovar o batismo. Quase toda hora tem de renovar, mano. Bem, beleza. Só bora, só bora. não Vamos ver, se.. Ixi, isso daqui vai... Isso daqui vai ter uma rachinha, eu acho, hein. Será que o bicho tá pelão? Vamos ver aqui. Acho que tá, hein, mano? Oi, papai. Eu vou. Agora quer ver que o pai chora sem um filho ver. Eu posso contrário, né? O filho chora sem o pai ver. Mas tudo bem, deu pra entender. Vamos lá no cabaço. para o Mel Cronos. a moto tem que aparecer bem aí para fazer parte do vídeo. Filho, me derruba aí, me enche meu povo. Hum. Nossa, mano. Me mata aí. Bom <risos> aí, galera, pra você. Os bichos safados, sem vergonha. Tá falando aqui, tá ligado, meu irmão? marca que vê. Ih, esse bicho que vê já quer vandar full, mano. Faz coisa que você não dá conta não, ô parceiro. Não faça isso. Tá passando vergonha em vídeo. Não vejo de qual que vai ser desse cara. O bicho tá forte, mano. Ele nem é pouco não. Maldito safado. Uhum. É, pai, que, que é isso, meu filho? Não, não precisa fazer isso tudo também, não, é? Né? Vai, pai, Fui, pai, O cavalinho do Tietchan foi embora. <risos> é, é. Mas tá bom, pelo menos que ele deu pra achar um PVP. Ele não tá tão forte assim, cara tem 40k de atributo, mano. Não tem como ganhar mesmo, não. Mas de boa, né? Salve pro MXP 1000, acho que é assim, se eu errei foi mal mano, mas tamo junto, pelo menos apareceu no vídeo, mata a gente, mas apareceu. E basicamente é isso o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, eu vou mostrando essa fantasma de vidro aí né mano. E é uma arma aí que eu gostei de estar com ela né, e mais pra frente eu quero pegar mais atributos pra poder fazer, fazer desafios aqui pra vocês. E é isso aí, né galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até o momento, digita zero aí no comentário pra mim saber que você assiste os vídeos até o final. Dá um coraçãozinho aí no seu comentário, beleza? E basicamente Basicamente é isso. Tamo junto. E não se esquece de me seguir no Instagram, deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificação. é novo, se inscreve. E o link do tá na descrição. Com o RM curtada. Não usa de bloco, porque aí não tem como você entrar aqui nesse TD Juntos, até o próximo vídeo e falou!